Nesse vídeo vou falar tudo sobre Sibutramin, não vou aparecer pois tenho vergonha. Mas quero te ajudar com esse vídeo, então, se inscreva-se e bora pro vídeo. Sibutramin, como funciona? E bom? Vale a pena? Veja benefícios. Verão sem barriga. Elimine 2 kg de gordura profunda por semana sem efeitos colaterais. Seca 81% de pura gordura profunda do corpo. Elimina até 8 kg por mês sem efeitos colaterais. Reduz medidas da barriga, pernas e braços. Fim das roupas apertadas e do inchaço. Fórmula 100% natural aprovada pela Anvisa. Cibutramin. Garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta. Fórmula aprovada pela Anvisa. Último lote disponível com frete grátis P, todo o Brasil. Conheça as vantagens de um tratamento com cibutramin. Auxilie o seu corpo a perder calorias nas principais regiões do corpo. Acaba com a celulite. Com a queima da gordura localizada, ele combate fortemente a celulite, fortalecendo a pele e retarda o envelhecimento. Diminui o volume da barriga. Por acelerar o metabolismo e queimar a gordura localizada, reduz drasticamente a gordura abdominal. Faz o intestino funcionar bem. Por conter alto teor de fibra cibutramin auxilia o intestino preguiçoso a funcionar mais rápido. Modelo, mulher, alimentar, 07. Sibutramin. Garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta. Inibe o apetite. Seus ativos formam um gel no estômago, diminuindo sua capacidade e a sensação de fome. Inibidor natural de LPL. Diminui as atividades da LPL, a enzima responsável pelo aumento das células de gordura no corpo. Queima de gordura. Promove a queima da gordura, obrigando seu corpo a usar sua própria gordura como fonte de energia. Acabe com as camadas de gordura rapidamente. Perca medidas sem sacrifícios acelerando seu metabolismo. Cibutramin. Garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta. Escolha aqui o seu kit para emagrecer de vez. Garanta um corpo em forma sem efeitos colaterais. Esse produto possui entrega acelerada. Último lote disponível, reserve seu kit. Frete grátis para todo o Brasil. Emagrecimento comprovado. Se não houver resultado em 90 dias você pode devolver. É sério. Você fica satisfeito, ah, ou compramos o Cibutramin de volta de você. Temos certeza que Cibutramin vai cumprir com o prometido, por isso nosso compromisso é uma garantia de até 90 dias. Garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta. Comprar Sibutramin é seguro? Não se preocupe. Nós garantimos a segurança da sua compra, este site é protegido. Dados pessoais sigilosos não são compartilhados. Dados financeiros guardados sem compartilhamentos. 100% confiável compre com segurança. Quais são os efeitos do sibutramin no meu organismo? Sibutramin é um emagrecedor de alta concentração, com uma composição de ingredientes 100% naturais. Sibutramin tem como função criar uma gelatina imã, que através de suas fibras, permite sugar impurezas e camadas de gordura para dentro, expulsando do corpo a gordura, através da respiração, fezes e urina. Acabe você também com as gordurinhas indesejadas. Conquiste o corpo dos seus sonhos como os nossos clientes fiéis. Patrícia Leite do BBB18 falou algo a respeito, veja o que ela falou. Quem me conhece sabe o quanto lutei com a balança por muito tempo em minha vida com dietas que nunca davam o resultado esperado. No entanto, depois que passei a usar Sibutramin, encontrei um aliado para manter o meu corpo em forma sem todas essas dietas malucas. Veja também o que falou Adriana Godoy, 29 anos. Nada melhor que poder vestir a roupa que quiser sem se sentir feia com tudo apertando e saindo do lugar. O sibutramin me fez muito bem perdi cerca de 12 kg. Nunca em minha vida esperava o um resultado tão incrível em tão pouco tempo. Olha o que relatou João Alfredo, 38 anos. Tive ótimos resultados com o sibutramin, estou usando para auxiliar no meu emagrecimento. Pois meu organismo é muito lento ele caiu do céu para me ajudar. Usava número 50 e hoje uso 42. Cuidado! A venda do sibutramin através de qualquer outro site está proibida e pode colocar a sua saúde em risco. Não compre falsificações e garanta um produto de qualidade comprando apenas através deste site oficial. Acesso na descrição desse vídeo e nos comentários fixado. Se esse vídeo te ajudou se inscreva-se no canal e deixe um like. Um abraço e até a próxima!